Galera, é o seguinte: hoje eu vim trazer para vocês um desafio do TikTok que eu vi e eu pensei que eu não ia conseguir, mas de tanto tentar, de tanto tentar, tentar e tentar e tentar, eu consegui e eu vou mostrar para vocês como é que faz, explicando bem direitinho, passo a passo, como é que vocês vão conseguir fazer esse desafio. Mas antes de tudo, se inscreve aqui no canal, deixa um like aí para mim, para que a gente possa trazer mais desafios para vocês do TikTok. Se você curtir, já sabe né? Compartilha pra geral e deixa o like pra mim Galera, é o seguinte Então eu vou explicar pra vocês aqui agora Como é que a faz o desafio. Você tem que estar com a blusa bem trouxa Bem trouxemente, se for uma blusa aposchada Você não vai conseguir trocar o braço Aqui ó Mas com a blusa aposchada, o que vai acontecer Você vai puxar aqui E não vai conseguir Você até vai conseguir, mas não Tão rápido, certo? Voltando. É assim, Vamos lá, tudo. Agora Ó, presta atenção. Ó, como é que vocês vão fazer? Abrindo o braço, né? Deixa bem relaxado aqui. É você, ó. Pega aqui embaixo, ó. Ó. Você já pega puxando, ó. Aí faz assim, ó. Entendeu? De novo, mais uma vez. Ó, presta atenção. De novo, ó. A blusa é bem... Vocês estão vendo a blusa bem frouxa, né? Eu tenho que saber. Bem frouxa mesmo, porque senão vocês não vão conseguir. Abrir o braço. Ó. Já baixou aqui, ó. Ó. Eu já pego aqui, ó. Como é rápido ó. Entendeu? Vou jogar aqui mais uma vez e ver vê, se realmente vocês vão conseguir, tá certo? Mas antes disso, deixa um like aqui <SILÊNCIO> mim, e se inscreve no canal se você não é inscrito e compartilha com seus amigos para também ficar fazendo esse desafio. De novo, ó, ó. Aqui, ó, todo mundo aqui, ó, aqui ó, bem Vem rápido, vem rápido. Pode falar pra, pra, pra, pra dentro, ó. Puxa o braço, ó, ó. Eu puxo o braço, ó. Ó. ó. ó. Tá vendo? ó. É porque em mim aqui, ó. Depois você tem que ficar bastante, ó. Puxou, ó. Certo? Esse movimento, ó. E. Puxou com a outra. É isso aí,